É de um treinamento, um treinamento que te ensine passo a passo de como perder os quilos do seu corpo, de como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. E logo logo vou te mostrar um blog e neste blog tem treinamento que te ensine passo a passo de como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente.